Neste vídeo sobre o tema das especificações algébricas para tipos de dados abstratos, trato de uma das formas mais simples pelas quais podemos descrever a geração de uma certa álgebra, no caso heterogêneo. Em todos os casos, tomaremos um subconjunto do domínio de uma certa álgebra e buscaremos gerar uma nova álgebra a partir desse subconjunto. No presente caso, a construção é feita top-down, ou de cima para baixo. Vamos ver o que isso quer dizer. Suponha que tenhamos uma certa álgebra é uma assinatura sigma. A dita álgebra tem o seu domínio fechado para as suas operações. Suponha agora que aqui dentro a gente selecione um subconjunto x, no presente caso, um subconjunto indexado. Queremos, de alguma maneira, poder falar no fecho deste conjunto para as operações da álgebra. Ou seja, queremos colocar coisas aqui dentro dele. Para isto, na realidade, queremos que este conjunto constitua uma álgebra interpretando a mesma assinatura. Isto é, queremos ajustá-la até que ela seja uma sub da álgebra original. O nosso conjunto original certamente tem algo em comum com o presente conjunto, já que ele é estendido por ele. No entanto, muito também pode ser bastante diferente. Sabíamos que no conjunto original, cada uma das camadas possuía objetos dado que se tratava de um conjunto habitado como domínio da álgebra original. No subconjunto com o qual começamos, contudo, podia muito bem ser que uma dessas camadas não tivesse nenhum elemento. Seja como for, precisamos que o conjunto que estende aquele seja habitado pois em caso contrário não poderíamos dizer que se trata de uma álgebra e portanto não seria uma subálgebra da álgebra original Recapitulando Começamos com uma sigma álgebra A interpretando uma certa assinatura sigma No domínio desta álgebra tomamos um subconjunto X Queremos tomar este conjunto X, portanto, e acrescentar novos elementos de forma a construir um novo subconjunto de A que possa servir como domínio de uma sigma-álgebra, a saber, uma subálgebra da álgebra original. Dado, portanto, o domínio original da álgebra A e dado um subconjunto desse domínio S indexado, Queremos encontrar algo que possa ser colocado aqui a meio caminho e que sirva também como domínio para uma sigma-álgebra, tanto quanto o A original servia para o domínio da álgebra acaligráfico. Ao invés, contudo, de mostrarmos como construir este conjunto x setinha para baixo a partir do conjunto x que foi dado, nós simplesmente dizemos que queremos que ele seja adequado para servir como domínio para a menor sigma subálgebra da álgebra A caligráfica original, com a propriedade de que esta condição deve ser respeitada. Um dos possíveis problemas que poderíamos ter aqui, já foi atacado por nós, é de que no domínio desta álgebra X caligráfico setinha para baixo. Cada uma das camadas deve estender a camada correspondente no conjunto X. Se esta camada original estava vazia, a camada que a estende também poderá estar. Mas se isto for assim, o conjunto correspondente não será habitado e, portanto, não servirá como domínio para esta álgebra. Esse problema é fácil resolver. Basta exigir que o conjunto X original seja habitado. Assim sendo, não ocorrerá este fenômeno e não precisamos nos preocupar com este problema. O próximo problema sério aqui, contudo, é a palavra menor. Ao dizermos que procuramos pela menor sigma subálgebra de A, pressupomos, primeiro, que existe uma subálgebra de A com essas características, e, segundo, que as subálgebras de A com essas características podem ser, de alguma maneira, ordenadas, de forma que eu possa falar na menor delas. Por outro lado, mesmo que saibamos que existem muitas soluções para um dado problema e que há várias álgebras com a característica desejada, quando falamos na menor delas, certamente falamos de uma álgebra que, de fato, já estava lá no meio das opções o que indica uma certa circularidade ou impredicatividade que ocorre sempre que procuramos uma solução específica no meio de muitas outras soluções que nós também não sabemos quais são. Neste caso, como nós não construímos essa solução, nós precisamos pelo menos ter certeza de que ela existe, pois em caso contrário não poderíamos dizer A menor blá blá blá. A definição aqui é tipicamente matemática. Assuma que há um universo platônico de coisas onde vivem todas as soluções possíveis. Mostre que neste universo haverá uma certa relação de ordem, tal que possamos falar na menor dentre aquelas soluções. Defina a sua solução como sendo aquela. Do ponto de vista puramente formal, tudo isso funciona de forma impecável. Bom, pelo menos se pudermos garantir que existe uma tal solução. Eu vou voltar agora um pouco no tempo para tentar considerar uma outra maneira de resolver este mesmo problema. Desta vez, eu discutirei uma outra maneira de produzir o fecho indutivo, que ao invés de ser de cima para baixo, é de baixo para cima, a chamada construção bottom-up. Bem, no que diz respeito à definição do fecho indutivo bottom-up, mais uma vez, começamos de um subconjunto indexado do domínio de uma certa sigma álgebra A. E agora, construiremos um conjunto x setinha para cima. Para ser bem cuidadoso aqui, eu não vou afirmar que a construção que vem a seguir me dá uma álgebra, mas me dá uma certa estrutura parecida. Além do domínio x setinha para cima, eu preciso definir também uma interpretação. Nesta primeira parte, eu defino o domínio. A ideia da construção deste conjunto X, setinha para cima, é de que ela seja feita por etapas. Antes de começar, temos um conjunto X do gênero S. No passo zero da minha construção, eu adiciono a este conjunto a interpretação dos símbolos de constante da minha assinatura e construo uma primeira aproximação do meu universo, xs0. Em seguida, tomando m ordenadas de objetos desta etapa de construção, e tomando um símbolo de função com m argumentos de entrada, a interpretação deste símbolo nos permitirá implementar uma nova etapa desta construção, na qual novos objetos são eventualmente adicionados. Se houver realmente novos objetos, eu posso continuar iterando esta construção, tomando objetos das etapas anteriores e construindo novos objetos a partir das funções que interpretam símbolos da assinatura, eventualmente colocando novos objetos aqui dentro. Esta construção é iterada e, num certo momento, eu quero poder falar do fecho desta construção. A saber, eu quero considerar a união de todos os objetos que apareceram em alguma etapa da construção. Este conjunto, xs infinito, representará a camada do conjunto x, setinha para cima, contendo, obviamente, a camada original para o conjunto x dado, sempre para o gênero S. Note que não há nada nesta construção que indique que este conjunto servirá como domínio de uma sigma-álgebra. Isso é algo que ainda vai ter que ser demonstrado. De fato, não sabemos se esse conjunto assim construído é fechado para as operações e sequer sabemos que ele é habitado. Isso não nos impede de construir a interpretação para os símbolos de constante e para os símbolos de função sobre esse conjunto. Como na etapa zero colocamos a interpretação de todos os símbolos de constante, nada nos impede de interpretar os símbolos de constante sobre esse conjunto usando aquela interpretação dos símbolos de constante no, na álgebra A original. Além disso, dado uma enopla ordenada do tamanho certo de objetos desse conjunto, a interpretação do símbolo de função σ em A, eventualmente pode ser aplicada aos objetos desse conjunto dado que todos eles apareceram em alguma etapa de construção e nós estamos considerando todas portanto faz sentido em falar na restrição dessa função a esse conjunto do domínio como uma nova função que interpreta o símbolo sigma sobre o conjunto que acabamos de construir x setinha para cima o argumento que acabamos de apresentar também dá uma certa dica de por que esta função é fechada dentro desse conjunto. O único problema que atacaremos aqui, contudo, diz respeito à garantia de que este conjunto é habitado. Este exercício dá condições necessárias e suficientes para que isso aconteça. A saber, para cada gênero em S, o conjunto que construímos é não vazio, se e somente se ele já era não vazio no início da construção, e, portanto, já no passo zero, alguma coisa estará lá dentro, ou o gênero S é não vacuoso, o que garante que, eventualmente, alguma coisa será colocada dentro do conjunto XS após um número finito de passos recursivos da construção. O problema mais sério, contudo, não foi tocado. A saber, o que é que garante que a construção bottom-up define a mesma álgebra que a construção top-down. Afinal de contas, a construção top-down é correta por definição. Nós desejamos que o fecho indutivo seja o menor subconjunto de A com uma certa característica. Na presente construção, contudo, podemos ter três problemas. Primeiro, o nosso domínio pode ser menor do que o domínio da construção top-down. Segundo, o nosso domínio pode ser maior. Terceiro, a construção bottom-up pode sequer definir uma álgebra, mas apenas uma estrutura que se parece com uma sigma-álgebra. Falta, antes de mais nada, demonstrar, portanto, que o domínio da estrutura gerada pela construção bottom-up é fechado para as operações. O restante da definição da interpretação já garantirá que se este x setinha para cima caligráfico é uma álgebra, então ela é uma subálgebra da álgebra A original. Nesta verificação, podemos precisar da hipótese de que esse x setinha para cima de fato é habitado. E nós já sabemos quais são as condições necessárias e suficientes para garantir isso. Além disso, em uma das direções, nós já sabemos que temos uma subálgebra. Afinal de contas, a construção top-down nos dá a menor subálgebra de A com uma certa característica e a construção bottom-up me dá uma outra subálgebra de A com a mesma característica. Só nos resta, portanto, agora demonstrar que esta subálgebra dada pela construção bottom-up jamais coloca dentro do domínio nenhum objeto que não precise estritamente ser colocado lá. Tipicamente, essa demonstração se faz por indução sobre a construção recursiva do conjunto domínio do nosso x bottom-up. Você deve ter percebido que o argumento aqui é um caso particular dos chamados teoremas de ponto fixo. Bastaria, portanto, verificar que as condições de aplicabilidade destes teoremas estão à nossa disposição no presente caso.